Galera, beleza? Quem fala tudo isso aqui para mais um vídeo canal e hoje estou tô aqui no Heli Block. Entrou mais rápida do YouTube. Recorde mundial, claro. Bom, é o seguinte, eu tava pensando aqui. Quase que eu caí, olha só. O sol, aqui dá para ver o ciclo que ele faz. Não, o sol tá ali aquilo ali é a lua? É a lua? Deixa eu ver se é a lua. não dá para ver. Tinha matado uma vaca... Não, matado uma vaca... Ah, tá faltando uma vaca aqui... Ah. Olha só que maravilha... Ah. Nossa, é incrível uma coisa dessas... Porque do nada, assim, ó... Eu olho para o lado, de repente... É... Cresce uma árvore... Do nada... Ah, essa aqui já nasceu aqui, ó... Acabou com tudo, ó. Como é que eu pego a sapling? Hein? Não, não, como é que eu pego a sapling agora? Sacanagem... Não dá pra pegar a Boa. Aí sim. Deixa eu ver se eu tô... Eita, tô pobre. Eu não tenho ferro. Ah, eu tenho sim. Deixa eu guardar esse aqui. Pô, no último episódio, eu dei uma... não sei Respira. Calma, calma, calma. Não, não, não, não, não. Não. não é brincadeira não cair não eu Acho que o pro player aqui ia cair é... Nossa, eu cair Pior coisa que teria acontecido Vamos saber tudo aqui Vamos saber tudo Ó, oh, picareta Machado Pá Pronto É Talvez eu tenha perdido 25 torres. Ai, meu Deus. Eu vou, ah, eu vou minerar. Vou tentar recuperar isso aqui, meu. Olha, olha se, você, se você parar pra pensar... Nossa, que trombone é esse que o Eduardo fez? Nossa, que bagulho feio. que que é isso? Quase que eu caio de novo, meu Deus. Nossa, que negócio feio aqui. Quando eu um cooper na minha cabeça, e falar... Nossa, que feio. Ah. Porque aqui é os inteligência, entendeu? O Cooper não viveu. Eu peguei o negócio da Mob Trap lá. Tá, vamos lá então, né? Fazer o quê? Recuperar o que eu perdi. Opa, vaca cogumelo. Mas essa aqui, infelizmente... Não tem como reproduzir você. Lamento. Desculpe. Oxi, meu Deus. Opa, baú, baú. ah! Quanto que vai dar esse upgrade, hein? Ô, oh, louco. Tô aguentando mais. Olha aí, ó. Ia vir pra me matar. Esse zumbi aqui, ó. ó. Só que agora vai ser o contrário. Eu que vou matar ele. Minha picareta. Cadê minha picareta? Ah, meu. Mentira, que o zumbi roubeu, rou morreu com a minha picareta. Ah, não. Ah, não. Ah, meu. Até ah, dá vontade de desistir. Só tem uma pedra. Meu Deus, olha uma bagunça aqui. Olha, minha picareta aqui. Ah. Ah, meu. Ah. Vamos continuar. Olha aí, ó. Verdinho. Quem que você acha que é? É claro. O Shuker. Mano. Foi a melhor coisa que eu tinha feito, feito esse aqui, ó. Creeper no me pega. Tudo sobre na ah, é Isaac. Que isso? Ok. Mais um verdinho. Passar faca em você. Vem cá. Pra, quer dizer, passar o machado, né? Porque eu não tenho faca no Minecraft. Ainda, hein? Ô, louco. Não, pera aí. Só pra mudar de upgrade. Ah, tá de noite. Não, pera aí. Não, fica de dia. Momento desse que vai ficar de noite. Sai fora. Fica de dia. Pera aí. Não. Como é que pode um negócio desse? Pronto. Agora sim. Esse é um momento glorioso. É o tempo que eu tô aqui quebrando isso aqui. Incríveis. Sei lá o que. Quebrei. Maravilha. Oh, Jesus. Nossa. Tudo, por que tudo isso de tempo? 23 segundos? 20... Ah. O que tem de bom aqui? Oh, sumiu, hein? Acabei de ver algo sumindo. Fiz que a Minecraft só melhora a cada dia. Opa, 23 carvões. É carvões que fala? O carvais? Não, carvais é... Sei lá. 3, 2, 1 O que é isso? Neve? Não, calma lá. Isso que tirar. Mano, por é que você toma tá dano pra, pra, pra, pra neve? Vai é ficar tudo nevado aqui agora? Vou tomar bando com isso aqui? Não. Deu que eu criei de novo aqui? É neve agora? Mudou de brilho, Ah, né? Que coisa útil. Pelo menos de melhorou. Oxe, gelo. Mas. Mas, o que eu vou fazer com o gelo? Eu não sei o que eu vou fazer com o gelo, mas ok. Ou poderia transformar em água. Como? Ajuda também, Um cachorro Não, pera aí Matar cachorro? Vem cá Vem cá Cadê? Cadê? Eu preciso de um osso eu te... Ah, mentira, que eu não matei um esqueleto Em todo Tudo, todos os episódios Eu não matei um esqueleto Isso, lobinho Fica aí Calma lá, temos um lobo Tampa aqui Calma, lobo Eu vou fazer um habitat para você Não, lobo. Ô, oh, Jesus. O que, que é isso aqui? Ok. Lobinho, entra ali, por favor. Eu tenho o quê? Eu tenho, eu tenho um carneiro. Cru. Ai, meu Deus. Não! Ô, oh, mata os bichos, não. Pera aí. Tá matando o um coelho? Não! Ah... É inúteis mesmo. Tá, o que eu preciso fazer? Quem sair morre. Falei. Não, não, não, não. Pera aí, fica aí. Bateu uma vaca com o melo sem querer. Ah, meu. Sem querer. Sem querer, foi sem querer. Ah, bateu uma vaca com o melo. Vaca, você vai morrer? Sai daí. Você escolheu a morte Ah, meu Ah, não, já tem duas ali, Isso é inútil Cachorrinho, por favor, entre ali dentro ó. Ajudar, sabia? Ente Ente Ente Obrigado não, Matei uma vaca com o cabelo. O <risos> que? Oh, tem um ferro, tem dois ferros aqui E aqui eu tenho quantos? No, ah, dá pra fazer um equipamento melhor, não né? dá? Claro que dá. Mas tem uma vaca com ela. Ah, e você, galinha? Lamento. É a regra. O Gil morreu. Continuaremos. Essa palavra existe. Mano, que variole. Mas que merda é essa aqui? Pior que tem dois. Não é só um não. É dois, é dois. Ó. E os dois eu já era, ó. Osso oh, perfeito, era um esqueleto. Que merda era aquela? Lobo vai, vira no último. Nossa, aí sim, sim. Que eu gosto. Toma um bife cru aí, humildade. Você não quer comer? Tá bom, então não força o lobo a comer de bife. Uhum. Vejamos, continuaremos De novo essa palavra, nada a ver Olha lá, de novo esse bicho nada a ver Dois que é o quê? Porque ele é humilde, entendeu? Não basta um, tem que ser dois Não vi, não. Não. Orro. Não dá pra pegar picareta de, de pedra. Eu sei, pelo menos, isso. O cara de dias Ghost. Eu tô brincando. Cadê o treco? Aqui, ó. Treze ferros. Vou fazer uma. Cadê minha... É uma picareta de ferro. Quase que eu fiz uma calça sem querer. Isso aí, ia ficar doido se eu fizesse uma calça sem querer. Pronto. Temos ferros aqui. Guarda aqui. E esse pau também. E agora vamos quebrar esse ouro. Mas o que, que é isso? Uma raposa? Ah, uma raposa. Eu vou te libertar, raposa. Vai embora. Você não morre, tá? Tchau. Eu... Outro baú. Duas barras. Ai, sim. Frozen chest. Baú da Frozen. O inglês tá de, de afiado. Tá afiado, Inglês. Outra raposa. Vou te libertar. Não sou do mal. Vai. Um baú. Olha que baú. Oh, mas. Como que eu vou plantar isso aqui numa ilha que não cabe nem eu direito? Falando em tamanho da minha ilha. Eu fico meio triste. Né? Você repara nisso. Eu tenho. Vou pegar terra aqui. Quantas terras eu tenho? Ah, um pack. Só um pack de terra. Não é possível, pega esse eu Só tem um pack de terra, não é possível Um negócio desse, não, pera Oxi, só um pack de terra? Eu não tô Cadê é a terra? É Tô pobre Tô bem pobre Tudo verde e gramado, ó. Coisa linda Agora eu vou expandir eu de quanto bloco? Fui de logo 6 blocos de uma vez só: 1, 2, 3, 4, 5, 7. Perfeito. <risos> que trabalho que vai dar, meu. Preencher isso aqui tudo. Ah, mentira! Que faltou 1, 2, 3, 4, 5. Ah. terra que tá aqui né? ah meu. De cinco terra vai o jogo ajuda aí obrigado uma uma duas duas e aqui eu vou colocar logo o que isso aqui que é bem parecido né é o mesmo tom Pronto, agora temos um pouquinho mais de espaço. Vejamos aqui o que, que eu tenho. Uh, aqui, ferro. Vou passar uns ferros muito loucos. Tá, temos aqui essa área aqui. E eu tenho semente para plantar comida, porque eu bati minha única vaca cogumelo que eu tinha. Nossa, sair sim. Tem um que já cresceu aqui? Tem esse aqui, ó. Humilde. Já cresceu também muito mais humilde. O que, que é isso aqui, hein? Isso aqui não vai crescer nunca. Meu Deus. Usa a cabeça. Pelo menos uma vez. O louco. O bagulho que tava aqui. Eu não fiz minha pá, né? É verdade. Ah, vou usar de madeira, ué. Oxi. Que isso? Pra que gastar ferro? Não é necessidade. Mas eu vou. Porque eu sou rico. Ferro. E vou continuar escavando. Olha só a velocidade dessa pá. Olha isso. Você nem viu. O que, que é isso aí? Claro que você acertou. É terra. Pronto. Aqui. Eu fiquei até rouco agora. Bora. O que eu mais tenho, assim, é, é terra. E outro lobo? Vai ser o um amiguinho do Jubileu. É que eu não consegui ter etiqueta pra ele. Eu tenho um osso aqui, tem um osso. Ô, oh, vai, seja humilde aí. É, é um osso. Ué, mas já? Primeiro osso, assim, já? Foi? Oxe, a raposa entrou aqui dentro. Você, me segue aqui, cachorro. Vem cá. Eu sou seu dono. Complicado. Vem cá, tenho comida. Pronto, venha. Por que, que você não me segue? O que, que eu fiz pra ti? O que, que eu fiz? Você é carachou? Oi. Olha a seca que tava aqui. Não, lobo, lobo, lobo, vem cá. Vem aqui. Não, está tá sentado, não vai ter como você ver. Vem aqui, lobo. Que cachorro é esse que não para de latir. Vem pra cá, meu. Isso, isso, isso, isso. Agora que eu vou fazer, ó. Olha a inteligência. Eu ponho esse bloco aqui, ó. Eu quebro esse daqui, ó. E agora, eu Com esse aqui, aqui Agora eu espero o lobo subir. Sobe naquele bloco. Não funcionou. Eu não fugi, eu vou coisar aqui, né? Essa raposa que tá aí, né? Nem precisa estar tá aí, né? Já pra começo de conversa. Tá cerca. Aqui. Pronto. Agora, o amor está no ar. Ó, coisa fofa. Coisa fofa. Já é meu, já. Olha só, já tá no meu nome. Cachorro nasceu e já tá no meu nome. Você vê. O negócio é muito louco. Minecraft de suas físicas. Que isso? Que isso, que isso, boy? Oxi! Que isso? Meu cachorro! Você matou meu cachorro. Agora você merece morrer. É outro cachorro! Só ficou um filhotinho. Ah. Que história triste. Pra me matar meus dois cachorros, né? Nem pra matar só um. Ah, matou meus dois cachorros. Aí é complicado. Ah, meu só ficou pequenininho. oh mas que sacanagem, hein? O bicho explodiu aqui que deu um creeper. Nem sabia que isso era possível, porque eu tampei, né? Isso é o mais interessante. Cachorinho, então vem cá, cachorinho. Eu não tenho um laço? Eu tenho laço? Se tiver um laço, vai ser incrível. Não, não tem. tem como fabricar laço? Eu não sei, peraí. Será que tem como? Ué, ué peraí, calma lá. como fabricar laço? Oh, meu, meu, oh, matou meus dois cachorros. Ali, ó, o lobinho, ó. Ah, coitadinha. Ah. coitadinho, o caramba. Volta aqui. Senta. Pronto. Tá no meu nome. Eu consigo saber dele. Ah, mas só ficou um. Que sacanagem, hein. Matou os pais do cachorro. Entra aí, cachorro. Entra aí. Você fica bem seguro. Meus dois lobos morreram. Fiquei. aí. Eu vou tampar você aqui pra não ter perigo Eu finalizo esse vídeo aqui Muito triste Só ficou essa raposa aqui inútil Por que, que teve raposa? Deixa o like, se inscreve no canal, muito obrigado por assistiu até aqui Não reparem Nisso aqui, que eu vou vir mais pra Aqui, a virar aqui, é pronto Muito obrigado por assistir até aqui Falou, quase que eu Ai meu Deus Fui